O que é ESG? ESG é a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Em 2020, esse assunto ganhou um impulso entre as empresas e passou a guiar várias delas para que sejam mais sustentáveis. A letra E representa Environment, em inglês, ou Ambiental, em português. Alguns exemplos de iniciativas nesse sentido são a preocupação com a emissão de gases de efeito estufa, a reciclagem de lixo e a economia de água. O S é de social. Uma empresa atenta a esse aspecto valoriza a diversidade e a segurança no trabalho, por exemplo. O G é de governança e representa as boas práticas da empresa como ética e controle anticorrupção. Não existe um conjunto rígido de regras que as empresas interessadas em ESG devem seguir. No mundo dos investimentos vemos a criação de fundos voltados apenas a empresas que seguem esses princípios. O público-alvo são investidores preocupados com questões que vão além do retorno financeiro. A B3 também lançou um índice de ações voltado a esse tipo de investimento, é o S&P B3 Brasil ESG. Fizemos uma live com a Bolsa sobre esse assunto, vou colocar o link aqui na descrição caso você queira mais informações. As empresas com preocupação ESG tendem a ter melhor governança e a cuidar mais de seus funcionários colaborando para um bom desempenho nos negócios e trazendo retorno ao investidor. A nossa plataforma tem um grande leque de empresas ligadas a esses princípios para você investir. Abra uma conta na Genial. É grátis.